Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma gameplay aqui de Ring of Elysium, O mais novo Battle Royale aí, disponível na Steam e tá grátis, beleza? Então quem tem conta em Steam, é só acessar sua conta aí e baixar o jogo que vale a pena, mano O jogo tá muito bom, mas antes de começar eu quero dizer que a GearBest, cara, está com várias promoções aí de produtos como é, Teclado Game é, mouse gamer, é, botão R1 e L1 para celular, para quem joga aí Free Fire, é, PUBG Mobile, esses botões aí é muito bom, facilita muito aí na, na jogabilidade. É, controle gamepad compatível aí com Android, iOS, PC, Xbox. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir, beleza. Vale a pena dar uma conferida aí, beleza. Então Vamos pro jogo aqui, cara é, Como vocês já estão vendo aqui É a parte do lobby E eu vou escolher aqui uma Uma solo né? Aqui a gente pode escolher entre duo, squad e solo Então vamos numa solo aqui E dar o start aqui, beleza? Aqui é a parte onde a gente escolhe Onde quer cair ó. Eu vou aqui em cima aqui, ó, no forte Aqui mais à direita aqui, a gente pode levar ou a asa delta ou o snowboard ou este equipamento aqui de tirolesa, beleza? Vamos entrar nesse galpão aqui. Dá uma luteada aqui, ver o que, que, que tem de bom aqui Achei um AK já Vou aqui em primeiro e... Já tá vindo gente aqui Caraca Faz uma mirazinha aqui pra mim E tá bom, vamos sair daqui agora então, vamos lutear mais aqui. O que, que tem aqui? Aqui é uma fama. Vamos pegar essa FAMAS aqui. Bandagem, granada. Opa, tá vindo mais gente aqui. Boa bala Dois já foi Pegar um capacete O que ele trouxe aqui pra gente Kit médico bandagem, Um silenciador aqui Mira 2x Uma holográfica é holográfica. Ah, holográfica já era minha, acho que eu joguei fora. Sem querer, vamos lutear mais aqui. Vamos lá pra cima. Lá eu acho que tem mais um por aqui. Acho que caiu três. Caiu três por aqui. Ó, uma snipezinha aqui. Vou levar essa sniper no lugar da pistola dá pra gente carregar três armas aqui pegar mais munição aqui já tá de boa já aqui tem um colete safe tem que me adiantar aqui pra ir logo pra safe e vamos meter o pé daqui mano daqui a pouco fecha vou levar esse carregador aqui mais bandagem andagem eu já tô cheio também E vamos adiantar Outra mira aqui Eita, vou levar essa daqui, essa snipe aqui viu? Vou jogar com AK mesmo E vou levar essa daqui Só falta uma mira Só falta uma mira de longo alcance, Deixa eu ver se eu acho aqui por aqui rapaz só tem 2x não tem uma 4x pelo menos 2x, vamos embora, vamos embora 2x, aí só aparece 2x Ah, fala sério Embora mesmo o oh, louco, cara, tá parado ali fazendo, sei o que, não tem uma mira longa, mano. só bandagem. É, vamos embora. Pô, não sei se eu acho que eu vou de carro mesmo. Não vamos subir aqui. Mano. Caraca, tô longe pra caramba. E aqui eu tô de. Ah não mano, eu tô de snowboard, não vai dar tempo não, vou de. vou pegar o carro mesmo. Tô pensando que tava de asa delta. Que aí eu ia subir ali e a usar o asa delta, tá ligado? Mas eu tô de snowboard, vamos de carro. Bora! Metei o pé pra safe. Dá uma arrimada aqui. Vou pegar esse carro aqui, se mostrando aqui. Aqui sobe tudo. Esse carro. Só é que eu estou longe pra caramba. Nossa. Mas eu acho que dá tempo. É, tocar um couve aqui. Nego ali nessa casa, eu vou ali, vou ficar aqui. Claro que não tem ninguém aqui. Eu ah, estou chutando tiro aqui. Ah, o cara. Caraca, errei. Não acredito. Tá vindo aqui ele. Pensei que não ia morrer, mano, cara. Pô, vou pra cá pra dentro, mano. Vou me rilar aqui. O que é que ele tem aqui? Onde oh, tem uma mira longa? Ah, vamos embora. Fica safe, mano. Fica safe agora a pista aqui dá a volta aqui no... There hey. uma granada onde eu levei tiro? vou sair daqui Será que tem nego aqui? Ó. Não dá um tempo aqui. Dá um tempo aqui nessa casa aqui. Opa. O cara lá ó. esperou um pouquinho. se tivesse uma quatro x aqui, né? Vou com a outra minha. Tomara que o helicóptero venha pra cá, pra perto Se vir, mano, vou direto pro helicóptero, quero nem saber já tá chegando já o helicóptero Vou pra lá, vou pra lá Vou pra lá mais perto, vou ficar mais perto agora e vamos ver o que, é que vai acontecer agora. E é daquele cara lá. todos. não que eu, se eu for, vou levar tiro Tô vendo ninguém Eita, tô escutando bem. Ah, quer saber? Eu vou subir, vou, vou subir, seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai vai aí Boa! Três vagas agora! Três vagas! Três vagas! Não um tá vindo ali, ó! Um, tá um tá subindo! Vai ficar duas vagas agora! Ah, só tinha nós dois vivos, cara! Ah, tá bom então! ganhamos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.